Pessoal, bem-vindos novamente na no Taverna. A gente vai continuar aqui a nossa gameplay, lembrando que a gente estava por aqui quando a gente recuperou aqui o Astarion, só que ele foi pro acampamento e nós vamos agora explorar as ruínas. A gente vai outra, ou em outro momento, gente, vim aqui no Druid Grove, tá? Só que eu, eu quero mostrar para vocês primeiro as ruínas. E aqui, pessoal, é o seguinte. Tem dois momentos aqui que dá pra gente duas opções. Tá vendo aqui? aqui é aqui a entrada das ruínas. Existem duas formas da gente passar por esse local, gente. Dá pra gente conversar e falar mentira e tudo mais. Ou dá pra gente fazer um ataque aqui, tá? Eu vou eu vou escolher por fazer o um ataque. Porque eu quero mostrar para vocês alguns detalhes, tá? E aí é, fica vai ficar mais interessante nossa gameplay, tá? Vocês viram o que eu fiz aqui, pessoal? Aqui eu estou soltando o meu personagem da corrente do grupo, certo? Porque tudo que eu fizer a partir de agora eles não vão me imitar, eles não vão me acompanhar. Então, se eu vier para cá, vocês vão ver que eles vão ficar parados aqui, certo? E aí, eu vou fazer isso com todo mundo, porque eu quero fazer um, um combate mais bem é, planejado, vamos dizer assim. Então, eu vou, eu vou colocar um por um aqui em modo furtivo, certo? Então, vamos aqui. Eu vou deixar ela como minha retaguarda. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue usar o pulo aqui. vai dar Jump. Aqui, ó. beleza ó gente que, que que que rola aqui na questão de combate cara opa a câmera do jogo ficou doidinha é que que rola vocês tem que ficar muito atento ao ao que o cenário tá te mostrando tá então olha só pessoal, olha que interessante Eu só vou Eu vou deixar a Shadow Heart Junto com o Gale Porque aí ele, ela serve de retaguarda dele eu Vou deixar ele escondido aqui Tá vendo a, a parte vermelha né gente Só lembrando que essa parte vermelha É onde eles estão vendo Certo Então vamos lá Não, não, solta f 4 F1, F2, F3, F4 é, é os seus personagens aqui. Então olha aqui, gente. Vocês estão vendo aqui. A gente tem aqui um mago, certo? A gente tem dois, dois, aparentemente dois guerreiros, certo? Um ranger, aparentemente, e tem um cara aqui. Eu vou fazer. Eu vou vir com a minha com a minha personagem guerreira até aqui ela vai ficar esperando aqui. Com o meu personagem, observem uma coisa aqui, pessoal, que interessante. Tá vendo uma janela que tem aqui? Olha, olha isso aqui, gente. Tem um bloco, certo? E uma corda. Tá vendo lá em cima, ó? Coiled rope. É uma corda que é arrebentável, certo? Então, o que que acontece? Observem isso aqui. Se você segurar o Ctrl tá gente segurando o ctrl você pode atacar ó. ou se não você aperta aqui com, com, com o botão direito tá vendo ataque range eu gosto do control porque aí eu, eu vejo exatamente que que tá o highlight olha lá ó. olhem no, no lado esquerdo advantage um ataque eu tô bem posicionado observem o que que vai acontecer gente e olha que interessante olha se eu quisesse, olha lá, ó, menos dois bastardos para <risos> dividir. Por que que eles não fizeram nada, gente? Porque eles não sabem onde que eu tô. Então eu posso aqui continuar esse combate. Observem aqui, ó. Ah, Jesus, me viu? Tá vendo? Me viu? O que, que eu vou fazer, cara? Já que eu me viu? vou esconder aqui não quero ser atacado e vou deixar o, o turno passar deixa eu ver se eu consigo me... não consigo me posicionar aqui não ela vai tentar vir aqui e eu vou ficar esperando de butuca aqui com esse personagem ó, lá vem tá vendo? pronto aí agora ele vai tomar uma porrada aqui Vamos lá gente, vamos atacar, 75%, vamos ver se a gente tentar nos movimentar, vou tentar pular para o high ground, pra vocês verem como é que vai funcionar, vamos ver aqui se a gente consegue gente, acho que aqui não vai dar não, vamos ver se a gente ficar mais para cá, se dá certo, não. Não tem problema, gente. Vamos atacar só do jeito certo mesmo. Ok. Agora, passa o turno. a Maga... Ela fez meu, meu, o meu personagem dormir. Ó, tá, tá perigoso já, gente. Vamos pegar aqui o, o Gale. Vamos trazer ele pro combate. Cadê a Maga? A maga tá aqui. Vamos trazer ele pra cá. Vamos ver se a gente consegue fazer algum ataque interessante com ele aqui. Ó, uma magia que é muito boa essa é essa, Grease. Olha que interessante. Não, vem cá, alguém. Ok, por que, que você foi aí e ficou lá? Ficou entalado ficou entalado velho vamos, vamos embora vamos, vamos agora gente tentar esconder aqui com o meu personagem que o trem tá pegou pro meu lado vamos beber uma porção para não passar perto um, vamos ver aqui, que que a gente tem mísseis mágicos uma garrafa de, de grease. Vou mostrar pra vocês como funciona o Grease Grease é tipo um óleo, né? O cara escorrega lá Ficou... ficou caído Vamos... Vamos pra cá Vamos ver a Shadow Heart. Vamos passar ela para cá Vamos pra cá... O cara tá caído lá. Vamos ver aqui se com essa aqui, Sa Sacred Flame, a gente consegue fazer pegar fogo. Não, por enquanto ela não vai poder atacar, só no próximo. Olha só. Meu personagem não pode. Shadow. ok. Vou mandar um sacra de flame aqui. Ela tá com um de vida. Vamos sair desse fogo. Vou para cá. Vou movimentar para cá. O cara vai levantar, eu acho que ele não vai poder fazer nenhuma ação, pode, ok, não tem problema, ele vai morrer agora, ok, deixa o meu personagem aqui a gente não correr risco gente de, de deles acertarem a gente Ok, uma, uma ação bônus. Oh, legal cara, porque agora eu sou. eu acho que eu sou nível 2. Eu sou nível 2. Nível 2 é. Aí vira o dash vira uma ação bônus. Vamos testar. Posso deslocar o dobro do do meu movimento, mas eu não vou aparecer ele não porque ele vai querer me atacar. O gay ficou caga. <risos> ah, gente, que piada, cara. Vamos mandar uma magia aqui. Eu quero mandar o, o gris aqui para vocês. Isso. Pronto, caiu. Vai cagar aí. Você, ó, isso aqui. vocês tem que ficar esperto para gente não pisar num no, no, no terreno que aqui, ó. Olha lá, player advantage, certo? Porque gente o cara tá caído, certo? Então acabou um... e, e ficou como um backstab também, né? Certo. Então aqui, vamos pegar as coisas, quarter Staff, esse, esse roupão, não sei se o gay tem, em choque, ok, pra eu juntar os personagens é só arrastar as, as fotinhas perto, certo? Não meu filho, vai passar aí, é, uma brincadeira né, vamos pegar as coisas aqui, é, o combate poderia ser mais fácil do que eu tinha previsto, gente. O único vacilo que, que eu dei ali foi quando eu cheguei aqui na porta e o cara me viu. Ele virou. Eu não, eu não... Eu podia ter tomado esse cuidado. Um personagem caiu. Levanta meu filho. E outra coisa, gente. Cig... Ah, tá de brincadeira, né? Vem, vem, vem, vem. Nossa senhora, gente, pelo amor de Deus. Ah, caiu não. Pronto. Aqui então, vou a falar para vocês: tinha duas opções, tá, gente? A gente. Deixa eu ver aqui essa armadura. Vamos ver aqui, gente, os itens. Deixa eu passar isso pra ela Tem espada também Esse staff, cara Pra que que serve? Então, vamos um tudo aqui Se bem que Não era pra você fazer isso Ele usou a magia, velho eu queria, queria dividir, ah tá, não usou não, eu quero split, isso, para ficar uma comigo, que eu posso usar o scroll, entendeu? eu passar esse bachador hard, aqui gente, vamos deixa eu ver uma coisa aqui, ver, okay, ó, vou pegar o Gale aqui, eu quero mostrar umas coisas para vocês, eu já tenho aqui algumas magias, né pessoal? O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ó. É, o, os mísseis mágicos eu não tenho com o Gale. Dá pra você aprender aqui, ó. tá vendo? Learn Spell. Vamos ver. Aí vem pra cá, tá vendo? Legal demais. Só que você gasta dinheiro. Eu não entendi, sinceramente, porque que eles colocaram um gasto diferentemente do, dos outros... O dos Gate. Quando você ia aprender uma magia, você não não, você não gastava nada, entendeu? Você simplesmente tinha a chance de aprender ou não. Cadê o item, cara? Que que era pro gay? Ah, tá aqui. Um pouquinho. Este staff. Vamos ver se vai fazer diferença. Não, é tudo igual. Uma coisa, esse aqui é só, é só questão de estética, se vocês quiserem trocar, vamos ver aqui, a roupa é a mesma coisa? Ah, beleza, vamos ver se tem alguém aqui que tá sobrecarregado, por enquanto não. Vou deixar escondinho, uma mochila, Uma corna, várias espadas... Uma coisa que eu tava vendo, gente, que não tá fazendo muito sentido para mim é a questão de usar duas armas. Deixa eu tentar aqui de novo. Ah, entendi. Entendi. Se eu clicar ali na imagem... Deixa eu tentar uma coisa. Ok. Ah, agora eu posso. Agora eu posso. Ah, é isso que eu quero. Quero duas armas. Boa. Agora estranho. Se eu fizer isso, já não aparece. Tem que ser uma, uma menor, né? Com uma maior. Short sword, 1d6. Um ah, porque é a rapier a rapia é um D8 então e o tamanho dela é considerado um pouco maior né deve ser isso cadê aqui deixa eu ver aqui é vamos lá então, eu posso eu posso usar é, a Rapia, não aceito eu posso acho que eu posso duas sortes antes. vamos ver aqui posso ah, ok Ok, eu acho que no tab você saca a sua arma. Tá vendo? Tab, a ah, beleza, gente. Tá feito. Vamos lá para o nosso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, beleza. Como a ah, aqui, vamos ver se já dá pra gente dar uma dormindo aqui. Não, filho, levanta. Oh short rest não vamos, vamos terminar o dia eu quero mostrar eu não vou entrar nas ruínas porque eu acho que é interessante gente a, as, as ruínas é, a gente explorar ela de uma vez só certo deixa eu ver o que, que é isso aqui que apareceu take a attack, É attack with your offrend ah, tá, ok. Eu posso dar um ataque a mais. Com a minha outra mão. Fazendo um D6 mais 3 de dano. Hum, interessante. Deixa eu ver com a... Com a Las El. Não, F2. Não, ela só aceita escudo. É, a não o que... Porque essa arma dela é um D10, legal cara, legal, deixa ela com arma de duas mãos, essa, essa aqui é pior que um dela, a mamadura dela é massa demais, é... então gente, eu quero, eu quero mostrar a ruína para vocês depois, eu vou terminar o dia, e aí a gente vai é, fazer alguns diálogos, Acho que a gente nunca viu essa cutscene vindo para as ruínas. Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, gente. Quando vocês estiverem aqui no campamento. Um lugar que fazer é... você pode abrir alguns diálogos com seus personagens, até mesmo para criar romance e tudo mais. Tá vendo aqui, ó? Eles têm mais intimidade, mais algumas coisas para falar para você. Eu sabia que você pai era fragile, homem mas eu não forneci a severidade. Seja rápido sobre seu resto. Nós temos que locar uma crash. Ela tá com pressa. Então, assim, vamos supor: se eu quero ter é, mais afetividade com ela, eu tenho que concordar, entendeu? Deixa eu ver aqui. Você me não estou deudando de você. É o seguinte, gente, os Mindflyers, que são os devora devoradores de mente, né? Eles são escravizadores. Eles já escravizaram a raça dela. Então, é o seguinte, ela, ela não quer passar por isso. E outra coisa, quando eles colocam o... O verme no seu olho, lá, no cérebro, é uma questão de tempo de você virar um devorador de mente também, entendeu? Deixa eu ver... Ele, eles vivem no plano astral, se eu não me engano, que é a terra natal deles. Mas de vez em quando eles vêm para outros planos para poder se reproduzir ou até mesmo para virar exploradores, né, ganhar a vida. E no plano astral eles são imortais também. plano astral, você não está falando desse. Jeito. Ah, que eu nunca tinha ouvido falar da sua raça desde que eu fui capturado. I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. Esse nariz <risos> grande, nose of que looks um erro. mistake. no meu nariz? Deixa eu ver aqui, come on. Meu nariz não é tão grande. É, deixa eu ver. Deixa eu ver... Hum. É, vamos lá, não é tão grande assim. Lacking economy, like so much of this world and its undisciplined people. <risos> é, deixa eu ver aqui. Aí eu posso aqui, se eu quiser deixe, trocar alguém do grupo, já mostrei isso num vídeo, tá pessoal? Tá aqui no. no vou deixar até nos cards aqui para vocês, quiserem trocar alguém do grupo. Como, ah Como você sabe muito de, é de devoradores de, de mente. Eu eu a nossa nossa é imperativo que uma crash. Uma você faz bem para observar mais e é, tá falando né imperativo assim tem temos que escolher lo, logo e tirar isso da cabeça da gente é, aqui ó do você sabe o que, que vai acontecer se a gente não achar uma cura aqui ó só para vocês verem ela falar eu sei em Ele detalhes Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed mind flayer, né, gente? Um devorador de mente, que é aquele é, é tipo aquele polvo roxo lá, né? É isso que ela tá falando. Você vira outra pessoa, né? Acabou sua vida, né? Tá, ok. Um, isso não vai acontecer, nós vamos achar a cura. Ah lá, ela gostou. Ela não quer passar por isso, né? A raça dela foi escravizada por eles por muito tempo, cara. Então eles lutam arduamente contra o, os devoradores de mente, né? E tipo assim, as outras raças, cara, tem que ser até meio que gratos a eles, a raça dela, porque eles lutam contra eles, é né? Mesmo assim, tipo assim, deixa eu só ver aqui. O que que, é que você quer fazer? We find this Zoru in the Red Hunter's Camp. É, ela é tipo é Gondor, né? É... Tipo, segurando aquela ameaça lá da, do, de Mordor, né? Enquanto as outras raças podem viver paci pacificamente é a mesma é ma mais ou menos a mesma coisa que a raça dela faz os outros planos podem viver mais pacificamente porque a raça dela luta de forma muito ostensiva contra é os Mind Flyers Devoradores um de mentes. Só para lembrar tá gente você pode Entendo? desbloquear romance com todos os personagens tá então é só você conversar sem que RPG é isso aqui, né gente é, não é ação o tempo todo é profundidade de personagem de, de história de você conhecer vamos lá give a try I'm in no place to rest yet Preciso de Você tempo. I'll keep watch. Ok. Tá, ele vai ficar de, de prontidão. Thank you. Eu o vou dormir melhor. Sweet dreams. Sweet dreams. Ah, vamos conversar com a bonitona da Shadow. Doing the Ok, vamos lá. Ah, deixa eu ver. Nós estamos conversando sobre os próximos passos. Ela toda cismada com a. Com a por que, que você, você não confia nela? Porque. Tá. Você não confia? Ela não é desse mundo. Eu seria surpresa se nossos interesses remained aligned. Vamos esperar rapidamente encontrar um healer. Sim, a gente tá com a mesma. as mesmas ideias. Nós poderíamos até chegar encontrar um de novo. Como eu vejo uma fortuna. Restou é, Não deu ideia. Deixa eu tentar uma coisa, gente. Se eu conversar com o Gale, com a Shadowheart, será que eu... Não, não tem jeito. Eu achei que daria pra eu criar romance entre é, dois NPCs, mas não dá não. Porque o Gale, quando a gente... Deixa eu ver aqui. O Gale troca uma ideia com ela, né? Quando ela, ela aparece. Deixa eu ver aqui. É Deixa eu ver. So do you think you should proceed? Deixa eu ver. O que, que você vai fazer eu se a gente remover? Ways, The ties that bind would be well eu perguntei, né, se a gente remover, o que, que ela vai fazer? Ela falou que vai embora. Onde você vai? Ela tá indo pra Baldur's Gate Ela não quer contar o que, que, que ela vai fazer lá, né? É, você tá escondendo alguma coisa Tá vendo? Se você forçar, ela vai... Não gostou, lá. Ok, ok, ok Tudo bem, meu filho I'm not too hopeful that a gis crash will actually prove our salvation but worth keeping in mind. Ah, tá. O cara que a ah, a ah, Lai Lael's lá, lá, lá. Desculpa a pronúncia, gente. Quer que a gente cura, não é um curador, é um outro tipo de na né? e ela quer que a gente encontre um, um... uma pessoa pra a gente curar. Deixa eu vejo okay. que considered you'll do Tá, ok. Must Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Okay. Find a way okay. to rid ourselves of these things. I don't think I need to repeat where we stand on that front. Vamos embora, gente. Aí a gente pode ir conversando até até não querer mais, eu não vou continuar porque senão vai ficar muito grande o vídeo E vocês vão ficar enjoados, e aí a gente já vai parar por aqui Ó, então, descansando, né O, o Astalion tá tomando conta do acampamento Acabou, beleza então, gente, agora já estão tudo recuperado, vida recuperada, magias recuperadas, tudo bonitinho, certo? Então, na, na, no próximo episódio, a gente vai entrar nas ruínas, que é, um do, é uma das nossas missões, aqui, ó. A gente falou aqui, ó. Ok, aqui, ó. Tem dois, tá vendo? A gente pode achar um, um, um healer e esse crash. Eu não sei o que isso significa, né? Tá, Ok, e tem aqui, ó, Explore as Ruínas é, Explorar as Ruínas não é a missão principal, aqui okay? ó, a missão principal tá aqui, ó, Remove the Parasites É, então a gente pode buscar ajuda de duas formas, certo? Ok? Beleza, gente, Como Vamos... aqui, aqui também tem as, as, as missões dos Companions Você tem que ler, gente, não vai ficar aparecendo tudo no mapa não, quer ver se eu for lá apertar aqui ó, show map, tá vendo, nem aparece ó, aqui vai aparecer, certo? Porque tem alguma coisa aqui ó, é, tan, shisei, kimikon, tan, ok, zohu, racinha jitjanki, que é a, a raça dele, que pode saber mais sobre isso, então, teoricamente, deve ser aqui. Pele elf. Nada. Vamos ver se aparece. Aqui apareceu também. Aqui, ó. Net. É isso aqui, gente? É, né? É, aqui. Ó, é, é isso mesmo. Show a map. Só que ele não centraliza. Ele deixa branco, ó. Tá aqui. É aqui dentro do Druid Grove. Entendeu, gente? Beleza, legal. Vamos ver se isso aqui vai aparecer tá aqui ó em cima zorro ah legal cara eu não tinha isso aqui eu não sabia ainda não explorar as ruínas tá aqui ó fica branco tá vendo você tem o um, o um, um losango aqui vai ficar branquinho o que que é o seu objetivo show de bola bacana gente então tá um abraço para vocês obrigado por assistirem até aqui a gente continua a nossa Glam gameplay no próximo vídeo um beijo, até mais pessoal.